Aprendeu bastante, ela pega o caderno e pergunta a mamãe, que que é isso aqui aí eu vou explicando, letrinha por letrinha e ela lê, porque até então ela enxergava, sabia ler, escrevia no caderno, depois foi perdendo a visão, mas ela é uma criança totalmente inteligente, então, ela está superando aos pouquinhos, está se esforçando e aprendendo. Ela gosta muito da sala do AE e está aprendendo bastante, inclusive no computador. Ela digita em casa, em um programa já dela e faz texto, joga no computador. Aqui ela está aprendendo em casa, coloca em prática o que aprendeu na sala do AE. É muito bom isso tanto para ela, quanto para mim. Percebi muita diferença, porque quando ela veio para a escola ela ainda não estava oralizada. Ela também tem um atendimento de fono audio. Na parte da escrita e leitura ela já está começando a reconhecer, e também melhorou muito na língua de sinais. Mudou, sim, porque ela também aprende vendo as outras crianças que não são como ela e aprende com as diferenças. Eu gosto de escola assim, que tem todo tipo de criança. Percebi que meu filho teve ganhos porque na outra escola ele chegava com um caderno em branco e não fazia a prova. Agora, do jeito dele, está fazendo... Tudo graças à escola. Ele era muito agitado na escola. Deu problema demais, mas agora está se desenvolvendo bastante. Ele foi para o reforço e quer ficar firme na escola. Parou de dar trabalho. As professoras não têm reclamado e daqui para frente ele será um menino muito bom. Eu vejo que aqui acontece a inclusão. Vejo a preocupação e os materiais que eles adaptam para as crianças. Minha filha teve uma mudança gigantesca no comportamento. Ela nunca tinha o um acompanhamento na aprendizagem Hoje está quase alfabetizada Tem uma vontade muito grande de ler Ela é arteira, mas isso é de criança Eu tenho orgulho de mostrar o caderno dela Coisa que eu nunca tive, porque nunca tive caderno para ela Ela faz as mesmas atividades que os alunos fazem Ela modificou demais e estou muito feliz e realizada com ela Muita mudança no meu filho ele mal falava, não brincava com as outras crianças, era muito sistemático. A rotina dele tinha que ser rígida, porque se a gente mexesse um pouco nessa rotina, destruía o dia dele. E agora, ele só é um pouco mais lento, tem o ritmo dele, mas no resto ele age é normalmente. Ele aprendeu até a bagunçar com as outras crianças. A minha preocupação é que na NBA ele está bem apoiado, mas na escola estadual, ele não terá esse problema. De apoio minha filha progrediu muito. Ela passou a ser mais independente e sentir-se mais capaz. Ela percebeu que podia contar com a ajuda dos colegas que a tratam de forma especial. E o que é de suma importância, ela percebeu que, mesmo com a sua deficiência, podia realizar as atividades dos demais. Desenvolveu muito. Estou percebendo melhoras de forma clara no início. Meu filho frequentava o centro, mas também frequentava a escola. O centro é tipo APAE, Centro de Ensinos Especiais. Ele nasceu com paralisia cerebral leve e só teve diagnóstico no Seracubicek em Brasília, quando estava fazendo 4 anos. Antes disso ele já fazia atendimento particular que a gente pagava. Então eu consegui uma vaga no centro especial e ele foi matriculado no jardim de infância. Lá ele foi acolhido nos dois procedimentos, e deu muito certo, só que chegou um tempo que não tinha mais necessidade de ele estar no centro, porque colégio, junto com outros profissionais do governo visitavam a escola e faziam avaliações e meu filho passou também pelas avaliações desse grupo e passou a frequentar o jardim da infância da escola com o atendimento no contraturno e além de horário, separado com esse grupo de profissionais fora do ambiente escolar. Mas quando ele foi para a escola comum, lá não tinha a sala de recursos multifuncionais, que seria montada futuramente. Mas eu falei, esse futuramente a gente vai ter que antecipar, porque o meu filho veio de um colégio onde ele foi assistido e ele vai ter essa sala porque é direito dele. Antes do previsto, no mesmo ano que nós chegamos aqui, a sala de recursos foi instalada. Eu acho que os pais têm que estar engajados. Porque os gestores e os professores são limitados nas suas iniciativas e nós temos que procurar. Não tenho do que me queixar, porque quando a sala de recursos foi instalada foi um ganho extraordinário para a comunidade, principalmente para a escola que tinha uma referência educacional muito boa e se tornou ainda melhor devido ao atendimento especializado que ela tem. O neurologista percebeu que neste ano em que meu filho está nesta escola, ele teve um progresso fantástico. Por isso ele está e continua aqui. Eu não tiro ele do atendimento especializado. Na sala de recursos, ele tem todo o atendimento. E vê que ele é capaz. Que dá conta de uma maneira totalmente diferenciada. Meus filhos têm atraso no desenvolvimento mais físico do que cognitivo. Eles frequentaram a APAE, o mais velho, que fez 9 anos agora, frequentou a BAE desde os 2 anos e meio. Então. Lá na APAE ele estudou no primeiro ano do fundamental, porque aqui as escolas da APAE são consideradas escolas básicas de ensino fundamental, na modalidade ensino especial, são escolas mesmo. Ele frequentou o primeiro ano lá e depois entrou no regular no segundo ano do fundamental. Ele sempre foi muito inteligente. Eu alfabetizei meus filhos em casa, antes de irem para a escola. Eles nunca tiveram dificuldade em aprender na APAE, só que quando eu os coloquei no ensino regular, senti que deram um up também no desenvolvimento social, e achei que eles cresceram na parte mental de acordo com a idade deles. Eu me surpreendo, um deles fez aniversário e escolheu para ganhar o estilinho do André Birds que está na moda e a da gosta. Percebo quanto ele é igual às crianças da idade dele. Eu tenho certeza que é porque ele convive com crianças da idade dele. Não que na ABAE ele não tinha esse convívio, mas era diferente. Na sala de aula que estudava na ABAE tinha seis alunos e ou e seis não falavam. Eram crianças que tinham outro tipo de comunicação, por cartões, comunicação alternativa. Agora ele está numa sala que tem 28 alunos que falam que contam piada, então ele está convivendo com essas crianças, ele tem que ser rápido, tem que pensar rápido, porque senão, passou o né. o meu filho é tão igual aos outros que tem dias que não quer fazer a atividade, isso não tinha lá na PAE? lá todo mundo é sempre igual, aquela coisa, vamos fazer a atividade, a professora ajuda um, enquanto o outro aguarda para ser ajudado, porque tem que pegar na mãozinha, então, nessa escola sentiram, por conta própria, que tinham de avançar para poder acompanhar os outros. Essa foi a grande diferença que eu senti deles estarem estudando numa escola diferente da APAE. A APAE é importante, principalmente na estimulação precoce, não tem instituição que ofereça a estimulação desde os seis meses. Por mais que ele fique numa creche, não vai ter esse estímulo que ele vai ter lá na APAE, mas no determinado momento ele tem que ir para a escola comum, eu quanto antes. Ou quanto antes entrar na ABAE, eu quanto antes sair da ABAE também. Percebi grande diferença no meu filho. Ele vai sozinho no banheiro, vai tomar água, vai fazer seu lanche, vai para a fila, fica esperando. Essas são coisas que ele não fazia antes. Porque na escola especial todo mundo senta numa mesa e as professoras levam o lanche para eles. No aprendizado e na socialização também progrediu estando com as outras crianças. Ele só ia da API para casa e de casa para a API, agora não. Ele já sai para encontrar ou ex-amiguinhos, chama ou ex-colegas para brincar. Meu filho já forma palavras, escreve, sabe o nominho dele, faz perguntas. Isso tudo ele não fazia, foi muito bom. Foi ótimo depois que ele foi para a escola regular, mas no começo... Outros pais me punham medo, dizendo, você vai levar, eu disse, eu vou tentar, se não der certo ele volta, e a P.A.E. disse, e, mas para voltar é mais difícil, eu responde, mas eu não quero voltar, eu quero deixar ele lá, para aprender, porque na P.A.E. o estudo é de um jeito, em uma escola regular é bem diferente, nem que ele não vá no mesmo ritmo das outras crianças, mas que ele aprende, aprende. Do jeito dele, mas aprende, é muito bom, ótimo, foi uma mudança da água para o vinho, era uma criança que não lia e outro dia me disse, mãe vale o carro que eu quero ler do que está escrito naquela placa, ele vai com a maior alegria para a sala de recursos, minha filha hoje faz uma prova com consciência do que está fazendo. Antes de frequentar o AE fazia uma prova e simplesmente o professor dava aquela nota porque não sabia o que fazer. Hoje tudo que ela faz, ela faz com consciência. Se ela responde uma coisa, ela sabe o que está respondendo. Eu acredito que meu filho está crescendo esse formato. Ele tem só sete anos, e se ele continuar estudando em uma escola que fornecesse atendimento, ele vai crescer sendo um cidadão que dificilmente vai conseguir discriminar uma pessoa nessas condições. Quem vê meu filho hoje é quem via naquela época. Antes dele entrar na sala de aula, não fala que é a mesma criança que tinha uma dificuldade enorme de aprender. A fala está se soltando, mas e também a inclusão com o vezes está muito bem. Hoje ele convive com muitas crianças. Ele tinha medo de criança, mas graças a Deus o atendimento ajudou muito. Muita gente fala, ah, mas você vai tirar ele de uma escola particular e pôr numa escola pública. Na particular eles têm mais atendimento. Não, negativo. Para mim eu só tenho a agradecer essa escola porque ela atende muito bem. Minha filha não sabia se expressar. Ficava com medo de conversar e da pessoa rir dela. Ela não tinha paciência, era agressiva, mas mudou totalmente. Eu fico preocupada na hora que terminar essa escola. Para onde que eu vou levá-la? É isso que me preocupa, mas ficou 100%, ninguém dava nada, eu só ouvia, não sabe, não vai ler, não vai escrever, não vai andar, não vai falar, os médicos falaram isso para mim, mesmo tomando remédio ela tinha crise duas vezes por mês, agora, tem três anos que eu estou aqui na escola e ela não teve nenhuma crise, minha menina gosta da escola, chega em casa alegre, eu pergunto por quê e ela diz, consigo falar com os ex-meninos. A escola está se modernizando para atender os ex-alunos com deficiência. Antes as portas ficavam fechadas para eles. Meu filho está se libertando, está com 13 anos e descobrindo a liberdade da juventude. Ele faz amigos. Ele deixou uma timidez e ficou mais expressivo. Quem conheceu meu filho em 2012 e vê ele agora? Brinca comigo. Cadê teu filho? Porque ele é outro. A gente o tratava como uma criança, não vendo que a idade estava passando e que ele tem o direito de viver cada etapa de sua vida, 100% de diferença. Minha filha era fechada, não falava, só falava por mímica. não gostava de brincar, não gostava de se relacionar com ninguém. Ela estudou vários anos em uma escola especial e eu não via desenvolvimento, aqui foi um presente na vida dela, ela hoje dividia as coisas com os irmãos. Ela não sabia o que era uma escola, porque para ela a escola era ficar deitada, era pegar um brinquedo só dela. Hoje não, ela divide, brinca, mexe no computador, quer interagir, participar, aprender, tem gosto. Eu percebi que minha filha de 9 anos teve ganhos porque ela se enturmou com as meninas que têm dificuldades e participa com elas nas brincadeiras e nas tarefas. Diferença boa, acho que minha filha passou a entender que existem pessoas com deficiência e que a gente tem que aceitá-las, não engolir apenas, porque a maior parte do preconceito eu acho que vem das crianças não terem esse contato, e um primeiro impacto eu não gostei, mas depois fui percebendo que era importante para minha filha e importante para mim. Eu fico feliz de ter a oportunidade da minha filha estar estudando com um aluno especial. Minha filha hoje cuida ela mais pelas crianças. Pais B. Questão 1: A escola pública.